Continuando, nesse segundo vídeo eu vou finalizar a construção desse vestido que foi reutilizado. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho você a primeiro assistir e depois voltar para esse segundo. Você vai precisar de um zíper invisível no tamanho de 50 centímetros, porque é necessário você fazer o um encontro do cropped com a saia. E tem que ser o um zíper de 50 cm, porque essa peça é justa e nós vamos ter que abrir para entrar no seu cu. Essa parte que eu vou ensinar agora é uma parte que eu não falei no primeiro tutorial, que é atentas. Para você colocar aquela alcinha de crochê, você vai precisar de um pedaço de tecido dobrado e costurado no ponto Reto. E depois você vai colocar ele ali, costurando no tecido, medindo certinho uma distância de um para o outro. Pra você colocar a sua alcinha que você viu lá no primeiro vídeo. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, assista o primeiro vídeo para compreender essa parte. Vamos agora ao trabalho do cós, juntamente com o crópede, juntando essas duas peças. Eu já medi o meio certo que vai ficar o zíper e deixei ali marcado com o alfinete. Faça o um encontro do zíper com o fundo da saia, que está aberto. E comece agora a alfinetar toda essa saia até o outro lado. Assim vai ficar mais fácil na hora de você passar na máquina de costura. Quando você alfinetar toda essa parte, você vai passar na sua máquina de costurar o ponto reto. Perceba agora que eu fiz a costura bem próximo ao acabamento final do crochê. Vamos fazer a colocação agora do zíper. Para colocar o zíper no meio certo, deixe a sua peça arrumada. Depois, ponha a fita métrica sobre essa peça e faça a metragem certinha. Do meio que você vai precisar cortar. Corte esse tecido e coloque o zíper invisível. Eu não tenho nenhum vídeo aqui no nosso canal ensinando como colocar o zíper invisível. Mas, com certeza, você que já tem uma prática com costura, já sabe o básico, sabe como colocar um zíper invisível. Se você gostou, deixa aí a sua curtida, o seu like, e segue pelas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!